Rotina de treinamento para você fazer em casa ou na academia. Eu sou o professor Emílio Júnior e se você não é inscrito aqui no canal inscreva-se para poder pegar todas as dicas que eu posto com frequência aqui nesse canal. Hoje eu vou utilizar dois pezinhos ou mesmo um peso superior a esse daqui. Mas você não tem a necessidade de colocar muita carga, basta você fazer dentro dos seus limites e ter a liberação do seu médico. O primeiro exercício que eu vou fazer é o exercício onde eu vou trabalhar os braços utilizando este peso aqui e eu vou fazer a sequência da série de exercícios. Um a um. É uma sequência de vários vídeos aqui no canal seguidos e esses vídeos vão passar um a um, passo a passo de cada exercício. Você pegou os pesos, ambas as mãos, elas têm que estar voltadas, as palmas das mãos voltadas para frente, voltadas para frente com o peso nas laterais do seu corpo, assim mesmo como eu coloquei aqui os meus pesos nas laterais, não coloquei à frente, mas sim nas laterais do corpo. Irei fazer o um movimento de flexão, dobrar o cotovelo fazendo este movimento, onde eu flexiono e volto à posição inicial. Flexiono e volto à posição inicial. Esse exercício ele vai trabalhar bem os seus braços, bem a questão dos bíceps. E tem uma dica, se você ainda quiser priorizar o tríceps, que é essa musculatura aqui de trás, essa musculatura aqui, eu vou te dar uma dica. Quando você elevar, espreme o bíceps, que é essa parte, parte da frente. Voltou à posição inicial, ao invés de você parar aqui, você faz uma extensão, uma hiper extensão, automaticamente, ó, trabalhando tríceps. Presta atenção, bíceps, fiz a extensão um pouco mais atrás, trabalho tríceps. Com um único exercício, eu consigo trabalhar tanto a parte anterior do meu braço, como a parte posterior. Geralmente você vê as pessoas fazendo trabalho de braço só fazendo esse movimento. Eu gosto de fazer o movimento da seguinte forma. Está aqui, relaxado. Eu faço o movimento, volto, faço uma hiperextensão para trabalhar a parte de trás. Aqui, hiperextensão para trabalhar. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho o bíceps, eu trabalho o tríceps. Vou fazer uma sequência. E aí você vai lá embaixo, nos comentários, assim que terminar essa sequência, e me fala se você conseguiu ativar a musculatura dos seus tríceps fazendo um exercício para bíceps. Muito simples, né? Essa dica aí é uma dica que vale ouro, então dá o joinha para fortalecer. Vamos lá? 3, 2, 1... Feita essa sequência, você vai conseguir ativar tanto a parte da frente como a parte de trás. Então você ganha tempo e consegue recrutar o um máximo de fibras. Recrutando o máximo de fibras é igual ao resultado. Gostou demais essa dica aqui do canal? Então se inscreva, são dicas simples, porém muito valiosas. Até nosso próximo encontro.